Olá, na aula de hoje eu vou mostrar uma comparação que é bem comum justamente para poder tirar a sua dúvida de qual software é o ideal para você e também para você entender como funciona o Nuke no caso de você nunca ter usado ele antes o software que é mais conhecido provavelmente é o After Effects o After Effects, entre aspas, faz a mesma coisa que o Nuke faz mas de uma forma diferente se você é acostumou com o Photoshop se você é acostumou com o After Effects você acostumou com essa caixinha aqui, onde ficam todos os arquivos que você usou. Então, por exemplo, aqui eu tenho várias câmeras. Aqui eu tenho os sólidos que foram usados. E essas aqui são as composições. O After, assim como o Photoshop, trabalha com camadas. O que significa que eu tenho aqui as camadas e as camadas eu tenho a minha animação. Então a animação simplesmente aqui é o vídeo que está rolando e o timecode que vai ser alterado. No caso aqui é o tempo, né? como se fossem as horas, minutos e segundos. O que acontece com o After é que dentro de uma composição, eu posso ter uma outra composição com vários elementos. E dentro dessa composição, eu posso ter outras composições com outros elementos. E poderia ir assim infinitamente, teoricamente. O After Effects até tem o um módulo de visualização parecido com o do Nuke, mas ele simplesmente serve para você visualizar as coisas. Ele não serve para você interagir como funciona no Nuke. Então, eu tenho como visualizar na forma igualzinha como o Nuke faz. E outros softwares também, né, que funcionam com nodes. Mas ele não serve para nada além de visualizar a composição. Já no Nuke, quando eu olho para a minha composição, e de modo geral ela está assim eu consigo de primeira, sem muito esforço, já ver o que está acontecendo. Então, só pelas cores do Nuke, eu imagino que aqui tem um tempo, aqui eu tenho uma transformação, aqui eu tenho uma mesclagem, aí aqui eu tenho algum outro plugin que eu... pode ser várias coisas diferentes, pode ser um plugin externo, pode ser um Curve Tool, pode ser um, um Drop Shadow, como está aqui, está vendo? Esse aqui é um plugin que eu criei, aqui é um texto... E aqui também no final eu tenho um grade e tem também um outro plugin aqui. Quando a gente fala plugin também no Nuke, não necessariamente é um plugin pago comprado, tá? Pode ser o que a gente chama de gizmo, ou seja, é um modificador, por exemplo, como esses aqui, ou alguns que eu criei, outros que você baixa, e você vai poder é, inserir isso na plataforma. Esses gizmos e outros plugins, por exemplo, vêm do, do Nukepedia. O Nukepedia é o site onde organiza. E como diz aqui no texto, né, ele tem mais de mil ferramentas gratuitas para o Nuke. Essas ferramentas ficam disponibilizadas, as pessoas atualizam, as pessoas baixam, fica dividido aqui em categorias, e você pode baixar à vontade e usar no teu, no teu script. Então, quando você voltando aqui para o Nuke, quando você olha para ele, você vê que a montagem dele é como se fosse um fluxograma. Então, é justamente por ser um fluxograma que vai te ajudar a montar a, a tua composição aqui mesmo que seja algo simples, como seis câmeras, texto e o, e o tempo aqui embaixo. Então a diferença para o After Effects aqui já fica bem gritante. Aqui eu tenho camadas, e eu fico difícil um pouco de ver essas camadas. Mas por outro lado também, eu consigo me organizar aqui de forma linear, ou de forma talvez mais simples, de acordo com o que você está acostumado, obviamente. Mas depois que você vem para o Nuke você começa a entender esse fluxograma aqui, você vê que é bem fácil. Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu texto, eu quero botar outro texto desse em outro lugar. Então está aqui. O que eu fiz foi, no final, juntar os dois. Então eu vou juntando aqui dois, vou juntando mais dois, vou juntando mais, depois eu peguei o texto, eu botei o texto aqui também, aí botei sombra nele, fiz a correção de cor, e depois juntei na minha filmagem, e no final eu tirei a cor dele. Simples assim. Se você olhar no After, isso foi um pouco o contrário. Esse ajuste aqui é simplesmente para poder fazer uma outra manipulação aqui, mas a tiragem de cor, por exemplo, está aqui dentro. Ó. Então aqui é a minha imagem, e aqui tem um ajuste pequeno, de, ou seja, de contraste, por exemplo, na né, iluminação. E aqui, ó, nesse ajuste layer que tem aqui dentro, aí sim eu tirei a cor de todas as camadas que estão embaixo dessa aqui. Então aqui eu tenho o time code. O timecode code está separado para cada camada. E também ele tem que ficar aqui separado em várias. E depois o texto, onde indica qual é a câmera, também está aqui. Então por final eu tenho esse outro ajuste que está aqui dentro. Que vai fazer outra coisa, que no caso é... Eu tenho que olhar dentro de efeitos. Poder ver que eu estou aplicando aqui um noise, por exemplo. Então também tem essa questão. Os efeitos que foram criados, eles têm que ficar separados... Na aba de efeito. Então às vezes fica até difícil de encontrar. Então por exemplo. Ó, nessa, nessa composição principal. Eu tenho aqui um strobe. que é Para fazer a luz piscar. Eu tenho um texturizador. Tenho o, esses threads aqui. Então todos os efeitos que estão criados aqui dentro do, do After. Estão nessa aba de projetos. Enquanto no Nuke. Os efeitos ficam dentro da linha aqui dentro. Então se eu quero aplicar um efeito por exemplo de sombra. Só nos textos. Está nesse caminho aqui. Que fica nos textos, então quando chega aqui dentro, já chega com o texto. Aí eu criei um plugin aqui dentro, como eu falei, para poder é, baixar a qualidade dessa imagem. Então se eu chegar aqui bem perto, talvez dê para ver aí que a minha imagem tem essa qualidade. E quando eu olho aqui, ela também tá bem mais quadriculada, como se fosse de uma câmera mais... É, essa câmera de segurança, né, que é mais amadora, um pouquinho pior. E depois eu tenho esse entrelaçamento também, que é um plugin ou um gizmo baixado do nookpedia aí aqui eu tenho um grade que está anexado ao um Curvetool esse curvitol simplesmente está fazendo aqui uma randomização da intensidade de iluminação para poder jogar isso no node de correção de cor como você pode ver aqui e ele fazer a minha imagem é, bater, né? ou seja, a minha imagem ela cintilar um pouquinho também como se fosse uma interferência de sinal ou algo assim depois, é, já que eu estou falando disso aqui, tem essas expressões. Né? No After eu posso trabalhar com expressões também. Aqui no caso eu não estou usando nenhuma expressão mais complexa, mas eu poderia, por exemplo, pegar aqui um, uma, a imagem de, de timecode ou pegar aqui uma dessas câmeras. E, por exemplo, se eu tivesse aqui com Position habilitado, eu poderia clicar com Alt aqui dentro. Então aqui eu posso criar a minha expressão ou digitando o código em si, ele usa uma variável de Java, ou então, por exemplo, usando o speakwhip, e ele vai criar para mim então, uma expressão também já semi-automatizada aqui dentro, ou então usando aqui dentro uh, essas propriedades, eu poderia também criar uma, uma, uma expressão ali dentro. Já no caso do, aft, do nuke, eu posso usar expressões assim também, criando um elemento e puxando... Esse, esse item para o outro então por exemplo, se eu quero puxar isso de lá para cá, eu venho aqui 017, aí eu puxaria daqui para cá, e pronto ele aplicou, isso aqui via expressão, ele me sinaliza isso, mostrando essa setinha e a, a e o efeito que tem ali dentro deixa eu ver isso aqui, eu aqui. Tá, então ele mostra com a setinha, avisando que tem uma expressão. E também, o, o, por último, talvez, e o mais legal do, dessa diferença entre o After e o Nuke, é que no caso do After, se eu preciso fazer algum efeito mais complicado, eu vou acabar me complicando, justamente porque eu fico limitado a essa questão do, das pre Então se eu queria fazer uma máscara, por exemplo, aqui dentro, eu teria que pensar em fazer uma máscara, e usar esse Mate ou então tentar puxar a máscara aqui por fora, e usar o TrackMate em um sólido. Já no caso do Aft, do Nuke, eu não tenho muito problema. Se eu pegar, por exemplo, aqui um roto. E pegar aqui um copy. Então, ou seja, eu vou copiar esse meu roto para poder virar um alfa aqui dentro. Então, se eu olhar aqui, por exemplo, nesse pedaço aqui da saturação, né? Eu não tenho alfa nenhum, ou seja, eu tenho a imagem inteira como um alfa. Se eu pegar esse, esse copy e copiar o meu alfa para cá... Repare que já ficou preto ao mesmo tempo. Por quê? O meu roto não tem nada, está vazio. Então, o meu alfa fica transparente. Se eu pegar aqui e fizer uma seleção qualquer. E der OK. Pronto. Então, esse aqui seria o meu alfa novo. Desse meu vídeo que está aqui dentro. Então, simples assim, eu posso fazer e transformar o meu alfa. Se eu quisesse outro objeto, eu poderia, por exemplo, tirar daqui. Pegar daqui de cima. E pronto. O meu alfa agora seria os números e as letras. Então eu tenho isso como máscara. Então essa é uma facilidade. Eu poderia pegar esse meu alpha de qualquer lugar da minha pipe. E aplicar. Outra coisa também que facilita bastante. É decompor o render. Então por exemplo. Se eu fizesse o meu render daqui. Eu faria o render dessa imagem como um todo. Eu querendo quebrar de novo a minha imagem. Eu posso vir aqui. E aplicar um transform de novo. Selecionar só esse pedaço da minha imagem. E fazer então o render individual. De cada uma das câmeras. Já no after isso seria bem mais complicado, Eu teria que talvez voltar na minha comp original, para poder entrar na minha pré-comp, pegar talvez só a câmera e tentar alinhar, ou esconder aqui, né? ou criar novas comps, usando a câmera com a respectiva timecode, com a respectiva imagem, então isso seria talvez um pouco mais complicado. Então nesse vídeo é basicamente isso, espero que você tenha gostado, e até a próxima aula.